Inclusive, uma das polêmicas também foi a história do anúncio do Banco do Brasil. O Banco do Brasil fez uma propaganda, lançou agora no começo do mês de abril, uh, incentivando os jovens a abrirem uma conta por aplicativo no Banco do Brasil, que hoje em dia cada vez mais os bancos, vocês sabem, né? Sim. É tudo por aplicativo, você nem tem conta, não tem cheque, não tem nada disso. Aliás, você tem uma conta virtual, tudo virtual. E aí lançaram uma propaganda, que a gente até tem aí uma imagem, enquanto eu falo, vou ver se a gente roda essa propaganda que é com uma galera super moderna, uma galera jovem, tatuada, descolada. super descolada, moderna demais, talvez, no entendimento do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele mandou tirar a propaganda do ar. Não se sabe o motivo, não foi esclarecido até agora qual foi o motivo para tirar essa propaganda do ar. A gente tem o, o vídeo aí ou não? Temos o vídeo rodando, eu não sei se o vídeo já está rodando, mas enfim, vou ficar falando aqui, vamos ver se vai dar para a gente colocar ou não. Está uh... oh, no, tá no ar? Ai, que bom. Mas aí, uh, levantou então essa questão. Inclusive, um, um diretor do Banco do Brasil foi demitido. O presidente do Banco do Brasil falou que conversou com o presidente, eles entenderam que realmente o comercial não era adequado, não falaram por quê Tá? se é porque é moderno, se é porque tem trans, se é o que, que é. Está aí ó, o comercial, né? E, mas, uh, enfim, complicada essa situação. Também é, é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, porque parece que foi preconceito. E o que causa ainda mais estranheza pela forma, pela demissão, é que todo comercial, todo tipo de produto desse porte ou menor, ele passa por uma aprovação, Opa. ele passa por uma estratégia, por um planejamento, que fosse o diretor do marketing, ele traçou ali um perfil do público alvo que ele precisava atingir, claro, que, são que são os jovens uhum. para o aplicativo, ele não fez nada disso sozinho, a ideia não foi também sozinho, sempre é uma equipe, uma equipe grande, ou seja, Chegou e acabou nele para morrer a história, que uh, espero que ela não morra, porque causa aí é, muitas situações desagradáveis. Se foi preconceito, pior é. ainda. Mas... A gente tem que ver se a gente vai saber o que, que foi, né? Porque é. não sei se vão dar essa explicação. E o pior é isso, né, Lu? Porque a gente fica é, esperando, pelo menos... É, que um porta-voz que tem uma nota que tem uma explicação sobre o motivo. Porque tirar do ar já é terrível, né? Uma censura que a gente nem. Não, e fora imaginar. que gastou para fazer aquilo. E com certeza gastou muito dinheiro. Com o nosso dinheiro? Opa, e né? bastante. Então, aí cria uma, uma estratégia que é para gerar mais negócio, que é para atingir cliente para esse público e aí, de repente, esse gasto que já foi feito. Não precisa mais, não usa mais. Aliás, foi dia 14 que foi a data que foi tirada. Que parece tirar, que, saiu do ar. parece é. que saiu do ar. Só que isso só veio à tona hoje. hoje ou seja, mais estranho ainda, né, Vivi? É, não, mas eu só quero só falar um negocinho, que a gente viveu, cresceu, com os pais falando não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. E parece que o Bolsonaro está nessa linha. Não, não pode. E não por o porquê. É. Nossos pais não explicavam. Não pode é. ser diferente. Essa é. é a questão, né? Não pode ser diferente. É, infelizmente é triste. É, vamos ver se a gente vai ter aí a, a, a informação do motivo pelo qual o nosso dinheiro foi desperdiçado. Eu colocaria assim, né? Por que que o nosso dinheiro foi desperdiçado? Porque tudo que se gastou nessa produção vai pro lixo. Qual é o motivo? A gente quer saber.